Uma nobre missão construída dia a dia. É assim o trabalho desenvolvido por homens e mulheres do Comando Militar do Norte. Atuar com inteligência em áreas remotas da região norte deste Brasil. Com planejamento estratégico e com auxílio de tecnologia... O comando está sempre de prontidão, a serviço da sociedade. Seja pela terra, pela água ou pelo ar, o Comando Militar do Norte está há nove anos desenvolvendo um trabalho incansável em defesa e proteção da Amazônia Oriental. Esse Comando Militar de Área, desde a sua criação, carrega a responsabilidade de ser uma estrutura multiplicadora de ações de salvaguarda desta vasta porção do território nacional. Podemos deslumbrar que a jornada do Jovem Comando Militar do Norte, herdeiro das tradições de Pedro Teixeira, que é composto por homens e mulheres indivíduos da mais nova nação, defender e proteger a Amazônia Oriental, está apenas começando. Muitas ações, Projetos e desafios estão surgindo e ainda surgirão no horizonte na busca do progresso para a consecução dos objetivos nacionais permanentes da nação brasileira. Salve o Comando Militar do Norte. Comando Militar do Norte. Defesa e proteção da Amazônia Oriental. Selva!